E aí galera, sejam bem-vindos ao seu canal GameTV. Estamos aqui hoje com um super vídeo, vídeo top. Qual classe criar no Preston de Brasil? Quais as melhores? De acordo com o que você quer para o jogo. Irá passar por desafios, builds, quest, PvP, sword e enfim muitas coisas. Então, nada mais justo do que escolher certa sua classe favorita para depois não se arrepender. Confira o vídeo aí e se inscreve também no canal se não for inscrito ainda. como sabem, é, temos muitas opções de classes, cada classe é de acordo com o que você quer para o jogo. É, temos tankers, rangers, temos chars OP, ou seja, overpower, né, super poderosos no termo dos MMORPG, como são Pyke lutador. Mas lutador tem que ser balanceado ainda, tendência que volte a ser aquele grande lutador antigamente. Pyke está mais ou menos, tem que ser balanceado também. mas temos também classes para que quer fazer aquela grana né? Sode Tem também Arqueira, faz um bom gold. É... Shaman, mais ou menos, ainda tem que ser balanceado. Mago e Sácer. Ou talvez queira um super tanker para aguentar tudo e morrer menos. Ninguém mortal, todos morrem no jogo, mas morrem bem menos nos tankers. Sácer, Mago, mecânico, é... que está voltando a ser tanker aos poucos. Cavaleiro que tanca bastante, está balanceado já. E a guerreira que tanca parcialmente é, então a escolha é sua e vamos com este super vídeo aqui bom, qual que é a classe mais adequada do jogo para cada tipo de uh, habilidade certo? Bom, para tanker no momento eu recomendo sacer e cavaleiro certo? É, tendência é que uh, mecânico volte a ser um grande tanker com balançamentos Classes OP, que causam dano extremo. Por enquanto é o Pyke, o lutador tem que ser balanceado ainda. Tem que ter um balanceamento bem importante. E, uh, finalmente, classes de alcance. Classes de alcance, Arqueira, Atalanta e Automec, que não está bem balanceado ainda, mas está parcialmente já alterado alguns bugs. Mas é para é, dano físico, né? hunt ou pvp, não chegará a ser uma uh, build para up em área, creio eu, pelo menos para o mech. Uh, finalmente eu vou dizer agora para vocês, chega a né, qual que é a classe que eu recomendo para up? Pessoal, no momento, atualmente, 2020, tá aí, ó, é o shaman, na minha opinião, para up. Para pvp, pike, no momento eu recomendo pike, para tankar, eu recomendo no momento Sácer, certo? Isso porque o mago no momento, pelo menos, né? Ele está com um up bem dificultoso e um dano muito baixo. Eu é, tipo assim, comparando com o que mago merece ter, é um dano baixo ainda, né? Mas a Sácer ela, ela tanca, ela dá suporte para o grupo, ela tem um poder de, uma, de um alcance muito grande com impacto espiritual, certo? E talvez tenha ainda alguma função extra contra mortos vivos, né? Com extinção e eventos. Então, no momento, para tanker recomendo a Sassar, certo? Agora a classe de alcance, ata ou arqueira? Ambas. Ambas estão balanceadas e estão ótimas, tá bom? Então, o que por escolher está beleza, está ótimo. E você vê agora aí um tape, né? Da gravação que eu fiz, do meu... Pike, Midgard, ocupando do level 1 ao 90 em 3 horas no Medranda. Level 90 eu estou aí, XT mais 20 e o Inverne. E eu queria muito criar um Pike e quero ter mais chars com o tempo, mas só cabe 6 no painel. Vou criar em outra conta, mais classes, né? Entre elas, Assassina, Talan, FS e outras demais classes que eu quero criar. Eu tenho um carinho muito grande por todas as classes do jogo. Eu gosto muito de variar a jogabilidade do jogo, então para isso eu crio né, sempre outras classes, tá bom? Aqui minha guerreira. Pausa aí na tela, Arnaldo. Arnaldo é o meu assistente, tá? Tô treinando ele. Ele é um cachorro, mas ele não aprendeu meu pai ainda. Aqui a guerreira. Guerreira é uma classe interessante certo mas não está bem balanceada ela é vezes finais é complicado porque ela não tanca nem mata mas ela mata e tanca se for personagem uns 5 levels, 10 levels abaixo dela mas dificilmente ela mata um char acima dela certo é raro, é complicado ela erra também alguns hits e tem uma complicação para tancar e para matar às vezes tá mas tudo depende do char assassina ela tá errando muitos hits assim como o mecânico e assim como classes mágicas no pvp também erram muitos hits tá bom mas classes mágicas são muito boas para sword tá embora o destaque no momento seja chama e arqueira a também tá upando em área arqueira também está upando bem em área tá? mecânico foi balanceado recentemente mas não temos ainda nenhuma possibilidade de up em área com mecânico por enquanto tem um tópico bem legal que eu fiz um tópico sobre o up em área com mecânico, tá? o mecânico mecânico spark no fórum do PT quem puder conferir confira aí que eu caprichei esse tópico ideias bem assim legais eu acho talvez gostem de ver bem, a guerreira eu vou dizer assim, ó dá pra upar mas tem que ter paciência quebra de linha level 7 você pode usar sem delay acima disso tem delay, mas acerta bem mais porém pessoal, pega só em 11 alvos no level 7 que é um termo aceitável, mas tem que ter paciência por exemplo para um HS com mais de 15 mobs É, quanto a classe mágica no up, por enquanto eu não consigo mais upar mago, certo? Eu vou até poder upar uma build diferente, mas a build padrão do mago está bem complicado de se upar em área. Eu abandonei lá em baú superior e uma fênix de 3 horas cada, porque não consegui continuar o up com o mago. Tava bem difícil mesmo. E... O Shaman, do contrário, tá muito fácil. Sacer, eu não sei como é que tá. Mas eu acho que Sacer deve upar bem também em área. Talvez tenha um pouco menos de dano comparado com o chama e o Mago. Mas em compensação, a Sacer tanca, tem extinção. E Rodrigo, me diz uma coisa. A build de é, Tanker é, Lost, por exemplo, existe ainda na Sacer? Olha, só até certo nível, nos clássicos e valento, tá? Você até pode improvisar, até poder entrar em ET1, uma build para Lost Tanker, suporte para o seu clã ou a sua parte. Mas não é futuro. Não é futuro uma build das antigas para sacerdotisa. Isso porque tem Tier 5 agora e mudou, né? Ela é muito mais independente agora. Mas no Cronos, olha bem, hein? no Cronos, talvez possa ser interessante uma build pura e tanker suporte com foco em extinção para a certo? Pelo menos até poder pisar ali em ET1. Isso deve ocorrer pelo quê? Mais ou menos, level 96 a 105 mais ou menos, acho que ela consegue já tankar ali em ET1 no Cronos, né, e aí ela já, de repente, deixa eu voltar aqui, repobinar. olha só, a armadura Cronos, não precisa voltar, mais 19, hein, bom, a guerreira, ela não tanca tanto assim, mas tanca, certo, tem mais coisa de defesa, e basta para tancar pelo menos. Se você quer um char para ganhar coroa em BC, vá de arqueira, pike, cavaleiro, é, atalanta, certo? Que são estão balanceados, estão balanceados para isso, certo? A arqueira tem um suporte, certo? Então é interessante uma arqueira de repente para BC. é para eu recomendo Chama. Se você quer conquistar a coroa de sword, recomendo Chama, porque além de suporte com advento, também ele vai dar um suporte com manha de oração, que é a skill da tier 4. Para quem não sabe, ao ativar a skill, todos os membros da parte também é, soltam né liberam o efeito ativado pelo seu Chama. Skill fantástica. E além disso, o Shama é um ótimo killer para a E tanca muito bem, mesmo com equipamentos ali simples, ele consegue tancar muito bem o round 8 de Soji. Sobre a Assassina, falar um pouco dela, que eu não falei quase aqui. Quero criar uma em breve também. Fui atraído pela bombástica skill que está balanceada a Assassina da Tier 5. Tem a skill, se eu não me engano, que acerta em área e tem um acerto limite, mas mesmo assim interessou bastante o com bombástica da assassina. É, por enquanto, PVP não está indicado, ela foi nerfada, parece. O dano nerfado, mas aumentou o teste de ataque, É uma skill da tier 5, se eu não me engano, tá? Não sei qual skill é agora, mas foi nerfada. Não gostaram muito, enfim... E, além disso, ela erra bastante hits, né? É... E parece que, assim, no geral, pessoal, parece que precisão ou taxa de ataque vem sendo necessária para muitas classes no PVT, certo? Mago, Shaman, Sacer, por exemplo, Guerreira, Mecânico, tem errado muitos hits. E parece que é isso, certo? Problema de algumas classes e errar é 5 hit assim no mais, como é que está em geral? geralzão cavaleiro está com a defesa funcional pra quem jogou nos meios 10 sabe que tinha um bug lá na defesa, agora está funcional cavaleiro, ele tanca muito, certo? mecânico não é mais aquele tanker de antes, mas está é, sendo balanceado e está voltando aos poucos a ser aquele tanker pra quem não sabe, mecânico agora Pode ativar todos os buffs dele, tá bom? Menos automoção, né? A automoção trava com algumas skills. É, tipo assim, você é power, você pode ativar, uh, maximizar, mais metal armor, mas não pode ativar automoção. Só de alto pode ativar automoção com maximizar e os buffs defensivos. Aí sim, né? Mas, resumindo, o mecânico tá show, tá ficando bem legal. E agora é com você. Escolha aí qual a sua classe favorita para você upar. Deixe seu like, comente a sua escolha e por quê. Se você desejar comentar, comente aí, né? E também comente outros assuntos, outros assuntos do canal.